Primeiro Livro de Enoque A Lua Capítulo 73 1. Depois dessa lei, eu vi outra, referente ao luminar pequeno, que é a Lua. 2. O alcance do seu giro é equivalente ao do céu. O carro sobre o qual ela anda é conduzido pelo vento e a luz lhe é proporcionada segundo medidas. 3. A cada mês alteram-se seu nascimento e seu acaso. Seus dias são semelhantes ao dias solares, e quando sua lua é uniforme, lua cheia, comporta uma sétima parte da luz do Sol. 4. E assim que ela se apresenta, sua primeira fase aparece no oriente na trigésima manhã. Nesse dia ela fica visível, e assim começa para vos a primeira fase da lua, no trigésimo dia, aparecendo juntamente com o Sol, pelo mesmo portão. 5. Ela mostra então uma sétima parte de uma das suas metades, lua decrescente, e todo o restante do seu disco é vazio e sem luz, a exceção de um sétimo e um quarto de sétimo da metade da sua luz. 6. Quando ela recebe um sétimo da metade da sua luz. 7. Então a sua luminosidade comporta um sétimo e a metade de um sétimo. 8. Ela se põe juntamente com o Sol. E quando o Sol se levanta, levanta-se também a luz, e recebe a metade de uma das partes da luz. 9. E naquela noite, no início da sua manhã no princípio do seu período, ela põe-se juntamente com o Sol, e na mesma noite ela fica invisível nas 14 partes e metade de uma, lua nova. 10. Naqueles dias, ela brilha com um sétimo do seu todo, levanta, principia a afastar-se do sol e nos dias restantes deixado brilharem as outras treze partes, lua crescente. As Fases Anuais da Lua Capítulo 74 1. Então eu houve outro progresso e regulações que ele efetuou na lei da lua. 2. O progresso das luas, e tudo o que se relaciona com ela, Uriel mostrou-me, o santo anjo que administra a todos. 3. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. 4. Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. 5. Em cada um de seus dois sétimos de porções ela completa toda sua luz ao nascer e se pôr. 6. Em determinados meses ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses ela faz seu progresso através de cada portão. 7. Em dois portões a Lua se põe com o Sol. 8. Naqueles dois portões que estão no meio, no terceiro e no quarto portão. 9. Do terceiro portão ela sai por sete dias, e faz seu circuito. 10. Novamente ela retorna para o portão do qual o Sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. 11. Então ela declina do Sol, e entra por oito dias no sexto portão, e retorna em sete dias para o terceiro portão, no qual o Sol nasce. 12. Quando o Sol prossegue para o quarto portão, a Lua sai por sete dias, até ela passar do quinto portão. 13. Novamente ela retorna em sete dias para o quarto portão, e completando toda a sua luz, declina, e passa pelo primeiro portão em oito dias. 14. E retorna em sete dias para o quarto portão, do qual o Sol nasce. 15. Assim observei suas posições e a forma como nesses dias a Lua nasce e o Sol se põe. 16 juntando-se cinco anos, o Sol terá, em virtude daqueles ciclos, uma vantagem de 30 dias. 17. Os dias todos, contados os que se acrescentam aos dias plenos, perfazem 364 dias. 18. A vantagem do Sol e das estrelas é de 6 dias. Em cinco anos, com seis dias cada um, serão 30 dias. Em relação ao Sol e às estrelas, a lua se atrasa 30 dias. 19. O Sol e as estrelas são todos os anos a tal ponto exatos que em nenhum dia se adiantam ou se atrasam nas suas posições. Ao contrário, todos eles perfazem o ciclo anual de precisamente 364 dias. 20. Em 3 anos, serão 1092 dias. Em 5 anos, 1820 dias e em 8 anos, 2912 dias. 21. Quanto à lua, 3 anos perfazem 1062 dias, e em 5 anos leva a um atraso de 50 dias. Isto é, a soma de 1770 devem ser acrescentados 1000 mais 62 dias. 22. Pois em 8 anos ela se atrasa 80 dias. São 80 os dias todos do seu atraso em 8 anos. 23. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do Sol, as quais têm sua origem nos portões por onde o Sol nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. Dias bissextos, as estrelas e a Lua. CAPÍTULO 75 1. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação e sobre todas as estrelas com os quatro dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. 2. E estes servem quatro dias, os quais não são contados no cálculo do ano. 3. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem, no lugar de habitação do mundo, um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão, e um dia no sexto portão. 4. E a harmonia do mundo torna-se completo a cada 364 estados dele. Para os sinais. 5. As estações. 6. Os anos. 7. E Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias. 8. Do céu no céu, e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornam, 9. Condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas, e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. 10. Então Uriel me mostrou doze portões abertos para o circuito das carruagens do Sol no céu, no qual os raios do Sol batem. 11. Deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. 12. Eles são para os ventos, e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos abertos no céu nas suas extremidades. 13. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e estrelas, e todas as obras do céu, procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. 14. Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. 15. Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. 16. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com seu número. 17. Eu vi no céu carros que se movimentam por sobre aqueles portões, transportando aquelas estrelas que não desaparecem jamais. 18. E uma delas é maior do que todas as outras, abrangendo o mundo todo. As Rosas do Vento. Capítulo 76 1. Um e nas extremidades da terra eu vi doze portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 2. Os três primeiros são aqueles que estão virados para o leste, três estão virados para o norte, três atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e três para o oeste. 3. De quatro deles saem ventos de bênção, e de cura, e de oito vem ventos de punição ou castigo quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo o que está nas águas, ou na terra seca. 4. O primeiro vento desses portões chama-se vento leste e procede do primeiro portão oriental que se inclina para o sul. Dele provém a devastação, a seca, o calor e a destruição. 5. Do segundo portão do meio procede um vento favorável. Ele traz a chuva e a fertilidade, o bem-estar e o orvalho. 6. Do terceiro portão norte procedem o frio e a seca. 7. Depois destes procedem os ventos do sul através de três principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. 8. Mas do portão do meio vem um agradável perfume, orvalho, chuva, saúde e vida. 9. Do terceiro portão, que está ao oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. 10. Depois vem os ventos do norte. Do sétimo portão, voltada para o leste, chegam o orvalho, a chuva, os gafanhotos e a destruição. 11. Do portão situado exatamente no meio procedem a chuva, o orvalho, a saúde e o bem-estar. 12. Pelo terceiro portão, voltado para o oeste, vem a neblina, a geada, a neve, o orvalho e os gafanhotos. 13. Depois destes, no quarto portão estão os ventos do oeste. 14. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde e bênção. 15. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. 16. Estas são as doze portas dos quatro quadrantes celestes. Mostrei-te, meu filho, Matusalém, todas as suas leis, pragas e benefícios. Os quatro cantos do mundo. as sete montanhas, sete rios e sete ilhas. CAPÍTULO 77 1. O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. 2. O segundo é chamado do Sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. 3. O vento ocidental tem o um nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas, e descem. 4. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em três partes, uma das quais é para a habitação do homem. Outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios, e neve, e a terceira parte contém o Jardim da Justiça. 5. Eu vi sete montanhas altas, maiores do que todas as demais da Terra. Delas procede a geada, e por elas diminuem os dias, os períodos e os anos. 6. Sete rios eu vi sobre a Terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do Oeste. Para um grande mar onde suas águas fluem. 7. Dois vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, no leste. 8. E com respeito aos outros quatro, eles tomam seu curso na cavidade do norte: dois para seu mar, o mar da Eritreia, e dois são derramados no grande mar, onde também é dito que é um deserto. 9. Eu vi sete ilhas grandes, no mar e na terra firme. 2 em terra e 5 no grande mar.